gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que é a minha coleção de Google Se você não sabe o que são Googles, são pequenos bonequinhos Tem de várias coisas, da Disney No final do vídeo eu vou mostrar onde eu boto eles Então vamos lá gente, para os primeiros Googles Primeiro eu vou mostrar os Googles que vieram com Kinder Ovo O primeiro que veio com Kinder Ovo é esse daqui, olha esse daqui. E, gente, ele é assim, ó, tem um chapéuzinho de festa de 50 anos do Kinder Ovo. Aqui é pra você desenhar qualquer coisa, sabe? Aí eu desenhei um hambúrguer, escrevi Lu, e não desenhei de caneta, porque depois eu posso é, trocar, né? Eu posso apagar e desenhar outra coisa. Aí eu não desenhei de caneta. Então esse é o primeiro, gente. Aqui é muito bonitinho. Ó, é, tem um veio com um coraçãozinho escrito KKK. Ó, muito fofinha. É uma menininha. O próximo também é uma menininha. Ela tem um negocinho em cima que brilha no escuro. Eu tentei mostrar, no, é, Brilha brilhando no escuro, mas não deu. Mas é o que brilha no escuro. É esse negocinho aqui, ó. Esse coraçãozinho com esse negocinho aqui Mas não dá pra mostrar porque ficou muito escuro E eu consegui três desse Eu dei um pra minha prima Gente, o próximo que eu tenho É essa daqui Ela é muito bonitinha, olha Ela gira assim Ela gira É porque tem que passar assim embaixo A gente vai passando assim em algum lugar Ela vai girando Tem uma rodinha embaixo, ó A gente vai passando em algum lugar Acho que é no chão, né? E ela vai... Virando. O algodão doce na mão dela, gente, não veio com ela Ela veio sem nada na mão, gente Mas aí a minha mãe pegou esse algodão doce Que é da minha, da minha antiga poli que eu tinha Eu ainda guardo as que eu tinha das, das minhas polis antigas, né Eu tinha um monte de coisinha de poli Aí eu ainda tenho Só eu só perdi os polis Aí a minha mãe pegou o algodão doce que tinha da poli e botou nela Ficou bem criativo, né Agora o último desse que veio com Kinder Ovo é esse daqui, gente, que é a coisa mais fofa, gente. Olha só, saúde. Esse foi o pote. Olha, gente, é muito fofinho. É assim, a gente vai passando assim em algum lugar, ó, vira? E é um cachorrinho, ó. É um cachorrinho. E aí ele vai saindo do, do, do potinho, ó. Da caixinha. Aí, se passar assim no chão rápido, vai saindo e entrando assim. Gente, acabaram os Google's de que veio com o Kinder Ovo. E agora acabaram aqueles gente. Agora eu vou começar a mostrar os outros que eu tenho de outras coisas. Esse daqui, ó. Olha aqui. Que é de carro. E tem um monte, ó. Tem vários. Gente, eu tenho vários Google aleatórios, tá? E eu vou mostrar tudo aí pra vocês, tá? Então... Vai aparecer vários aleatórios aqui Tem esse, Eu tenho esse daqui, olha gente Que ele é vermelho, eu não sei do que, que é Se vocês souberem, falem aí O próximo, gente, é esse daqui, olha Que é azulzinho É um dinossaurozinho, ó é Bem fofinho Olha que é muito fofinho também, que é de a Bela, a Bela e a Fera Olha, não sei se tá de, de Bela e a Fera Eu tenho três desses ah, É muito fofinho É uma xicarazinha, né Uma xicarazinha muito fofinho, gente o próximo é esse daqui, ó. esse daqui. Eu tenho dois desses, gente. Olha. Esse daqui. Que é dos Vingadores. Eu acho que é dos Vingadores. E olha. Que é um. Acho que é um doentezinho, né? Leidinho. Gente, olha esse daqui que fofinho que eu tenho. Olha. Dois do. Do A Guarda do Leão. Muito fofo. É, na verdade é do Rei Leão, né, gente? Mas tem um desenho da Guarda do Leão. Então. Esse bichinho esquisitinho, mas fofo, bem fofinho. E tem um dente de televisão, olha. Tenho vários da, também da Branca de Neve, olha. Várizinho da Branca de Neve, olha gente. Ela é bem fofinha. Gente, eu tenho esse homem de ferro aqui, olha. Vários. Eu tenho alguns desse Rickey Preto. Um olha esse daqui, é bem. Ele é sem cabeça, olha. Mas é assim mesmo, ó. Ele é sem cabeça. Galera, esse daqui é do. Dos Vingadores, ó. Que eu esqueci o nome dele. Mas eu esqueci o nome dele. um lookzinho. Olha que Gente, eu já ia esquecendo de mostrar A Capitã Marvel, ó O casalzinho da Minnie e o Mickey, gente E ele é eles são muito lindos, olha Muito lindo Faz até um reflexo aqui Nossa, faz um reflexo Muito legal, gente, olha Eles são lindos Olha isso, gente Aqui Agora os penúltimos Que esses dois aqui, olha, eles são o Tom America e o Hulk Eles brilham no escuro, olha gente, é muito legal Agora, gente, por último, o mais fofinho de todos, gente é, Faltou um Google, tá gente, que é esse aí que tá aparecendo aí na tela Que é o Gostinho de Vingadores É um cachorrinho, gente, olha que coisa mais fofa não é um... ele, ele é diferente dos outros Googles, olha, ele tem, é como se você passa a mão assim nele e sente pelinho. É como se ele tivesse pelinho mesmo, é muito fofinho, parece um mini cachorrinho, gente, é uma fofa. Então, gente, essa foi a minha coleção de Googles. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês o um álbum que eu tenho dos Googles dos Vingadores, que a gente, bo... é, quando a gente pega um Google dos Vingadores, com uma figurinha Aí a gente cola no álbum, isso aqui é um álbum gente Olha Aqui atrás tem pra gente marcar Quais a gente já tem ó. Aqui pra marcar Pra gente marcar os ovos especiais E os normais E as figurinhas também Pra marcar E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente a, a, As figurinhas que, que eu tenho Eu tenho Eu tenho essas figurinhas aqui, gente Do... Do, do, Como é que é o nome dele? Ai, gente, eu esqueci o nome dele Ele, eu vou botar aí na tela Eu tenho ele Esse daqui, que eu também não sei o nome Essa daqui, que é Capitão Marvel E o Thanos E ainda falta esses daqui, gente Eu vou... E esses daqui eu... São os que eu já tenho Agora eu vou mostrar aonde eu guardo ele Gente, é aqui onde eu guardo Os Googles Ó oh. Esses dois ursinhos, tem que vem dos Estados Unidos. Os, os, os negócios retidos. É a ah, o aqui de Flamengo. Ah. De Flamengo, ó, que menino, chito Jesus. E embaixo o Eu sou um verdadeiro adorador. O disco original e o que não é original. Então é aqui, gente, que eu boto os globos. Então, gente, então, de tipo, próxima. na mesa na mesa que eu guardo eles eu tenho várias coisinhas pequenas então eu gosto de coisinhas pequenas gente quando vocês puderam re receber então gente é isso eu espero muito que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva aqui no canal porque isso ajuda o canal a crescer me ajuda muito ajuda é, a, a, a divulgar o canal então é isso gente assista outros vídeos do canal para você conhecer mais e gostar muito do canal então é isso gente um beijo tchau